E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente ver uma videoaula sobre como administrar as páginas no projeto do CMI e do CNI+. Aqui eu vou mostrar para todos os assessores linguísticos como a gente deve fazer para compartilhar o conteúdo em cada uma das páginas. Como eu sou professor de inglês e eu estou compartilhando o material em todas as páginas, eu vou fazer um anúncio na página principal do CNI na web, né, no Facebook. Então eu escrevi aqui o, o post, né, o que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o check-in no Centro Municipal de Idiomas, quanto mais pessoas fazendo check-in, mais forte a instituição fica, tanto presencialmente quanto online, né, e a gente bota aqui alguma coisa como a gente está se sentindo. Como eu vou falar sobre a questão do lançamento do no centro de idiomas do CMI Plus eu vou botar que eu estou me sentindo ansioso não ansioso aqui do lado ruim o está chorando então eu vou botar super ótimo maravilhoso isso não está errado <risos> vou colocar Exit pronto Acabei, não, vou colocar ainda a imagem da nossa logo do projeto, né? Só tem que achar aqui, Projeto, Imagens. Pronto, agora vou publicar. Aí, ficou pronto. Publiquei no Centro Municipal de Ombro, ou seja, a gente fez o check-in e coloquei que estou me sentindo bem animado para o lançamento do nosso projeto junto com os alunos. Não deixem de curtir, de, de botar pressão porque faz ah, agregar mais valor para a instituição, né? O nosso projeto. Então é isso. Daqui a pouco eu vim com mais vídeo-aula sobre outros aspectos. Até mais.